Quero chamar agora a nossa querida Marisa para a gente conversar sobre inteligência emocional. Ai, vamos lá, meninas, depois de tanta coisa maravilhosa. Olá, bem-vinda, Marisa. Obrigada, Francine. obrigada, Lívia. É, para mim também é um desafio, né, como para vocês aí, mas vamos lá. Bom, inteligência emocional. É, primeiro eu queria compartilhar com vocês o que eu escrevi no meu planner do, aí, do treinamento que a gente fez, né? Então tá lá assim, ó, é, viver cada momento com presença, autenticidade, consciente do que é importante para o momento, então, assim, ouvindo tudo isso, né, que a gente ouviu aqui hoje, isso fez ainda mais, trouxe mais significado disso ainda para mim. Porque até, assim, isso que a... a, a acho que a Caroline, né, estava colocando ali, olha a autenticidade com que ela estava fazendo, né, com a filha ali do lado, chorando, entrega o celular ali na mão, então, assim... E, e o que é importante para aquele momento, então, assim, o que ela estava buscando, né, entregar para a gente o conteúdo aí que ela trouxe, e ainda assim dando atenção também ali, né, para a filha, então, assim, trazendo para a gente toda essa autenticidade dela. E, e aí, assim, juntando isso, né, então, inteligência emocional, para mim, ele é a base é, de tudo para a gente poder lidar com todos os assuntos, de tudo que a gente falou aqui hoje. Porque, assim, uma das coisas mais importantes da nossa vida é, é a arte de decidir. E, e todas as coisas né, que, que ocorrem assim, nas, nas nossas vidas têm algum tipo de decisão. Então, é, todas as escolhas assim, que, a gente, que a gente faz em cada instante, quando a gente começa a fazer qualquer coisa, né? Tudo que a gente vai fazer tem essa questão mesmo da, da decisão. E, e essa, essa decisão, ela vai, assim, é, imprimir é, um, marcas, né, na forma como a gente se sente aqui no, no nosso presente, mas ela também vai ter o um impacto do que a gente vai se transformar. Então, para a gente poder ter é, a direção aí da nossa vida, a gente precisa aprender a escolher o que a gente vai fazer, né? E muito consciente, né? Conscientemente tem que ser essas escolhas é, das nossas atitudes, das nossas ações, principalmente essas ações é, sistemáticas, né? Porque não é o que a gente faz uma única vez que vai nos modelar, que vai nos definir, né? Mas é o que a gente, o que a gente pratica, assim, de uma forma muito organizada. E, e aí, assim, todo estímulo que a gente tem, é, vem né, um pensamento, vem uma emoção e vem a ação e, e a reação. E entre esse estímulo e essa resposta, é, tem um espaço vazio né, entre isso e nesse espaço ele é nisso que vai residir aí a é nossa a nossa liberdade né e o poder da, da nossa escolha dessa nossa resposta e é nessa resposta que eu vejo que assim é onde vai ter o nosso o nosso crescimento e a nossa felicidade então é, sempre que eu vou ter um, uma decisão né nessa tomada eu tenho que ter esse foco de entender isso, que é a minha intenção, até isso que a que a Valéria colocou agora, né? Então, assim, como que eu vou diante desse meu pensamento e dessa minha emoção que eu não controlo, que é automático, que vem esse pensamento muito baseado nas minhas experiências, né? Na, na minha vivência, é como que eu vou pensar, então, assim, qual é o foco, qual é a intenção que eu tenho para a minha aproximação ou para a minha reação? E, e aí sim, esse, essa resposta eu vou ter controle, e isso é inteligência emocional, né? Então, eu poder entender o meu pensamento e aí sim saber se vem dos vieses, né? Que a Fabiane colocou aí para a gente... É, isso vem já da, de crenças, né, que eu tenho, ou é, ou é a realidade é minha, ou é do outro, enfim, né, de quem for, e, e entender isso, né, esse meu pensamento de onde tá vindo, essa minha emoção, é, o que que tá gerando, né, essa, às vezes, uma alteração aí, né, um batimento do coração mais rápido, uma... Uma, um suor, um calor, alguma coisa assim, e a partir desse conhecimento é, eu poder entender isso e parar, refletir, pensar e entender o que eu quero conseguir né, com essa minha ação, essa minha reação que eu, que eu vou é, ter né, agora, nesse momento. Então, assim, não há como a gente falar de inteligência emocional sem autoconhecimento. Então, assim, a gente não consegue mudar o que a gente não, não tem consciência, o que a gente não, não conhece, né? Então, quando eu identifico, né, então esses meus pensamentos e as minhas emoções, e após esse estímulo, então, é, eu consigo gerir, né, essa, essa emoção e aí fazer uma melhor escolha é, para essa minha ação. E isso requer treino, né? Não é... Às vezes a gente assim, tem que sair do automático e parar e prestar atenção mesmo no que a, no que a gente está fazendo, até que aquilo se torne automático para a gente. E quando a gente está no automático, a gente como se tivesse assim, muito ruído também né? na, na nossa mente, a gente não consegue pensar é, de uma forma assim, mais racional, né? Ou melhor. Então, aí entra muito essa arte aí que a Lígia explica muito aí a gente, dessa questão mesmo da respiração, né? Só respira, só respira que você vai conseguir colocar em ordem o pensamento e aí sim pensar com uma, uma clareza no, no seu objetivo, né? O que, que você quer conseguir com aquela sua aproximação? E aí você acalma e... E consegue, então, chegar aí no, no seu resultado. Acho que um, um exemplo, assim, é muito até clássico, digamos assim, né? Para a inteligência emocional é o, uma, a fechada no trânsito, né? Então, assim, uma pessoa te fecha ali no trânsito e aí a gente, né? Que às vezes levou aquela fechada já pensa em coisas ruins, é, não quer ser passado para trás, já emite aí um monte de energia negativa, né? Enquanto que a gente poderia parar e pensar, né? Ah, essa pessoa tá, tá precisando ir mais rápido, tá com problema, e aí a gente dá passagem e, e deixa, e vamos seguir o, o nosso caminho, né? Sem deixar nos afetar por essa, por aquela situação. Porque às vezes a pessoa fez isso, não viu o que fez, e ela vai embora, e a gente é que fica culminando esse sentimento ali ruim né e até queria é, contar para vocês aqui essa semana chegou uma uma notificação de autuação aqui em casa e e assim apesar de eu verificar que não é devida né é, porque na, na fotinho vem o carro e aí a placa é a do nosso carro mas o carro não era o nosso então, assim, num, num primeiro momento eu já fiquei muito brava, né, porque por experiências anteriores, né, várias multas que o meu marido sempre recebe, mas cá entre nós é ele que dirige, então a chance dele levar a multa é muito maior do que eu, né, não que eu dirija, mas agora eu tô de motorista, né, mas tudo bem. E, mas aí, assim, já trouxe para mim um sentimento de um tempo, né, para trás ali, né, que eu sempre ficava muito brava com isso. Então, assim, já traz aquele sentimento, já traz aquela emoção e aí você já quer brigar e já quer, às vezes, né, algum... Colocar, às vezes, alguma palavra que vai até magoar o outro, né. Mas aí, assim... Consegui, né, parar, o ponto aqui que eu ia até trazer para vocês é, eu consegui parar e pensar. Eu falo não, tá aí, não tem o que fazer, né? Então, o que, que eu tenho para fazer agora, daqui para frente? Um minutinho. E, tá, aí eu enviei para o meu, meu filho, né, que é advogado, falei, o que, que eu faço? Aí ele me deu as instruções e eu falei, tá, então eu vou gastar energia, mas uma energia para resolver a situação e não para ficar brigando, né? E, então, assim, é, é tudo isso que a gente tem que é, exercitar mesmo, né, aprender a fazer isso, e, e aí, assim, avaliando, né, todas as decisões da vida até aqui, a gente vê, assim, quanta coisa foi pura sorte, né, que aconteceu, e quanta coisa poderia ter tido, assim, um outro desfecho, né, com ações muito melhores na minha vida profissional e, consequentemente, na vida pessoal, então, assim, acho que a inteligência emocional está na base de tudo aí para a gente resolver. Era isso. Que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Marisa. Muito bom te ouvir. E acho que é um tema muito importante né, a gente trazer a inteligência emocional, porque ela linka e passa por todos os assuntos que a gente trouxe aqui. E com a fala da Marisa, a gente aproveita para agradecer todo mundo, as meninas, né, que compartilharam com a gente as suas experiências, é, foi muito uh, vivo, né, foi muito emocionante também a gente se reunir de novo nesses lugares de fala, né, que é tão importante, agradecer muito a disponibilidade de todo mundo e de estar com a gente, né, até esse horário que a gente sabe que todo mundo tem, uh, né, os seus compromissos, mas a gente escolheu estar aqui. Obrigada, minha parceira querida, Lígia, né, que abre essa oportunidade de, de fala. E, e, e, e para todo mundo, quero dizer que eu estou muito feliz também de fazer parte desse time. E para dizer que a gente vai deixar gravado esse webinário, aos poucos a gente vai distribuindo, vai colocando nas nossas redes... E para quem desejar conhecer mais sobre o WLA e fazer parte desta rede tão rica, hoje, então, a gente está com um cupom de desconto de 50% para as cinco primeiras que desejarem se inscrever. Eu deixei o link, está aqui no nosso chat, ou qualquer coisa, entre em contato com a gente para a gente conversar melhor. Tá bom? Uma boa noite para todo mundo, muito obrigada mesmo, e a gente se encontra.